Deus eu, Deus, eu Deus, eu acho, eu achei que que não é isso, Esse cara tá em todos os lugares, cara. Demais, cara. Porra, não, cara. Porra de ele tá com a cesta em todo lugar, assim, ó, com a mãozinha. Não, mas ó. você vê, você vê como, como que é o pensamento do cara, né? Diferente, né? Pô, uhum. festa, o cara tá na festa eu não posso ganhar grana. Claro. É porque então... a minha lógica é assim, ó. As pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. É. Não dá pra ter os dois. Sim. É, ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros. Parecer mais humilde do que os outros financeiramente. Se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros. Mas depois você vive a vida inteira. Ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Perfe Não. A maioria. A maioria, A né? maioria. A ah, mas é maioria. gostoso parecer rico. Não, é muito gostoso. Não é? É, muito, é por isso que as pessoas é, preferem parecer bom. rico. Pronto, Porque ficar rico é uma ser... coisa quase impossível. É, é realmente, estatisticamente, cara, é, é muito é difícil. difícil. Quantas pessoas caralho, são ricas é. no Brasil? Assim, ó, um número Entado, que... Assim que é cons... a que tem... é considerado rico primeiro? Acho que seria um milhão de dólares, tem talvez. Um né? de dólares, é. tá. Então, cinco assim, milhões de reais em patrimônio. Em patrimônio. Ó, eu sei que a gente tem 220 bilionários no Brasil. 220 bilionários. Tem bilionários no Brasil. Alguma coisa, assim, porque eu mudo, o número muda, né? Em dólares ou Temos reais? Temos um aqui. Ah, né? é, ô. É. Porra. É, em, se eu não me engano, em real, última vez que eu vi real, real. real, real é. tá. Agora, pô, Dana, você, você poder puxar com você tem mais de um milhão de dólares, mas é um número bem pequeno, é zero ponto alguma coisa também. Então, é então tá melhor parecer do que ser, né? É mais Pelo fácil. Pelo menos você parece. Mas né? não é melhor, cara. É mais fácil. Isso claro, você é. tem toda a razão. Não é porque se você quer parecer rico, é você vai parecer rico fácil. por pouco tempo. Não tem problema, que pareça em um, um <risos> dois dias. É <risos> a parada é que a gente vai entender que isso daí é ruim, é péssimo parecer rico. Porque você mas peraí, aparecer... se o cara ficar esperando a vida inteira, ele quer ir para Roma, por exemplo, é. o tio, um, um negócio. Porra, vou parecer rico pelo menos uma semana, ah, mas cara. Mas vou é ver o bagulho uma semana. A gente conhece um monte de Planeja-se pra é, isso. Hoje, tá, mão, hoje né? tá numa draga fodida, né? É. Mas que quem parecer rico... Cara... Conheço um monte, conheci um, é. um monte. De parecer é. é quem parece que é rico, parece que é feliz também, entendeu? Mas é. Esse é o ponto. Mas não é, cara. Mas tem um monte de gente que é, rapaz. Não é, não é feliz. É, é, Essa pessoa só falou. é cheia de prazeres. É, é um determinado tempo. É, é porque felicidade é defende de prazer. A pessoa que parece rica, ela tem muito prazer. Mas ela não é feliz. A felicidade não vai ser alcançada. Você quem que é feliz nessa porra? Eu queria saber. Quem é feliz é, é difícil. Eu conheço um monte de rico que é triste. Eu também. Não, eu também. Tudo bem. Também. É porque aí mas a gente está era... indo para o final mas, da minha mas, reflexão era... de vida assim sobre felicidade, ah. entendeu? Que para mim, refli... aí, felicidade... tem um monte de gente que não é rica que é feliz. Exato. O dinheiro, o dinheiro acho que é uma coisa que, que eu acho do caralho, hum. que é a tal da liberdade. Total. É o botão do. Beleza, beleza. Isso é do caralho Tudo no bem. dinheiro. Perfeito. Dinheiro dá liberdade vou pra, pra você. Onde irmão. Eu quero, faço o que eu irmão, quero. Meu irmão, vai se fuder, eu vou pra Havaí. Ah, mas não, não quero, eu Pego quero agora. O vai embora. Eu quero ir. Não tem compromisso, eu tenho liberdade, eu quero ir. Eu tenho como? Vou... Não precisa ser o. Porra, pica. Não, mas eu vou. Uhum. Isso pra mim é felicidade. É o cara ter a liberdade. liberdade. A liberdade. aquele aquele Aquele ditado que diz: dinheiro não cara, traz mas, felicidade, mas manda mais buscar. É, é isso? Ah, acho que em boa parte é. E sim, sem ser hipócrita, em boa parte é. Sim. Mas liberdade não traz felicidade. Pô, não. Um mendigo, ele é livre. Mas você já perguntou se ele é feliz? Ele vai dizer que é. Eu já perguntei a vários. É? Opa! é uma casa? Mas ma todos são ah, felizes? Mas... Ué! Todos são felizes? Meu irmão, que coisa mais feliz da sua vida do que não ter um boleto, cara? Não ter imposto de renda? Mas morar na rua, não não passar tem PVA. fome... Que passa fome, todo mundo dá um réu pro maluco, come dia, o MacDon. Né? Ah, o maluco come. Hoje em dia é. ninguém. Opa! Entendi. É que não, não mas se todos forem felizes, mas então. Quantos, de mas olha só, quantos se todos programas são... de televisão levaram os caras para uma casa, deram uma vida normal, dá um tempo o cara volta de novo. Ele hum, não quer o um compromisso. Mas isso não é só de felicidade. Porque, ó, se todos os mendigos são felizes, você tá falando que ninguém é feliz, logo você não é feliz. Por que você não vira o um mendigo? Boa. É escolher, é a liberdade. Mas você prefere não, não. não ser feliz, então? A liberdade dele é a felicidade. Não estou dizendo que é a minha liberdade. Entendi. A minha questão de liberdade não é ser mendigo É particular, entendi. É particular. Entendi. Mas a liberdade, eu acho que é um caminho foda de felicidade. Uhum. Eu acho que a liberdade, no meu caso a liberdade me ajudou a ser mais feliz. Por quê? Porque ela me ajudou a poder dizer não porque eu não queria fazer. Uhum. Porra, que tesão! É? Isso daí já é um bom caminho. E poder refletir sobre outras coisas, né, cara? Porque quando, imagina, pô, eu não tinha grana, eu não podia comer direito, eu não podia ter a saúde, eu não podia ter educação. Então, cara, você está preocupado né, na pirâmide ali com coisas que... Poxa, é, com, com sobreviver ainda, entendeu? Depois que você sobrevive, aí você precisa começar a pensar em como viver de fato, que são coisas diferentes, né? É, e, bem, então no meu caso diferente. foi bom Vou é. dar um exemplo, o cara tá trabalhando Pô, vamos lá amanhã, pô, vamos para praia esse final de semana não anima, não. O cara não precisa trabalhar Mas por que não? Porque eu tenho que ganhar dinheiro Se o cara tem dinheiro e tem a liberdade Tá bom, esse final de semana eu vou porque eu tenho a liberdade Eu tô tranquilo, eu posso ir Eu posso hum. me programar e ir Tem cara que não, porque ele trabalha num lugar e tem uma agenda para cumprir Ele Sim. não tem a liberdade no, perfeito, no, no, Nós perfeito. vivemos isso com Entendeu? tempo Porra, 20 anos, pô. Nós vemos isso Perfeito. pra caralho. É, tem gente que tem muita grana e não é livre também, né? Então sim, assim, também então é uma questão sim. de escolha. Tem gente que, cara, Perfeito. tem uma liberdade, eu, pô, posso fazer o que eu quiser aqui, mas eu a também não sou feliz. A hora que eu quiser. Cara, eu conheço um monte de bilionário que não é feliz. Eu conheço um monte de gente famosa que não é feliz. A maioria que eu conheço que é famosa tem depressão, né? E, então assim, é, é muito louco esse é negócio da louco. busca pela felicidade. É muito louco, irmão. Então, né? é por isso que eu acredito que a liberdade é o grande segredo da felicidade e o dinheiro, ele ajuda a viabilizar muito essa liberdade. Uhum. Se você encontra uma liberdade, porque tem gente que não tem liberdade com, a, com um companheiro que é casado. Sim, sim. Sabe, ter a liberdade de falar assim, pô, hoje eu vou sair com meus amigos, viu? Tudo uhum. certo? Não. Porra, como uhum. não? Vem cá, você é a propriedade da outra pessoa? Porra, não. É, uhum. Isso é um... É um, é um, é um que nem é. se eu te chamar pai na zona hoje, você vai comigo? Não, mas porra, também você quer o quê, caralho? Aí, não pode, coitadinha, é preso. Porra. Mas chamar pra é. Não faz sentido, né, pai? Aí também você quer quebrar a firma Ué, do pai. Vamos, aí vai. você vai me, vai me quebrar a firma em 50%. É coisa cara. rápida, cara. <risos> Pergunta pra ele se é bom negócio. Ah, vamos na zona, eu não posso. É triste. Não, mas aí você tá pedindo demais, né? <risos> né? Tá pedindo demais. Ai, e você começou com quantos anos, irmão? E assim cara... e deixa eu entender para você começar você precisava ter dinheiro uhum. correto correto correto você já tinha uma grana como é que você cara eu tive assim pô meus pais eles foram incríveis minha família foi incrível tá mas se a gente não teve no ambiente familiar muita coisa sobre educação financeira uhum. a gente não teve isso né é, então eu, eu recebi 5 mil reais dos meus pais né eu recebi essa grana que poxa já era um baita presente né e, e aí eu fui investir na bolsa com esse dinheiro que Foi eu pensei... se meter na bolsa. Exato, eu falei, vou ficar rico na bolsa. Porra, né? Vou dar uma arregaçada. Vou, é. vamos explicar esse negócio. Só que, para mim, essa é a parada. Na minha época, aos 18 anos, eu já tenho 31. Uhum. Tá? Quando eu tinha 18, não tinha muito parâmetro. você não tinha um monte de Tiago na internet te mostrando o que era um investimento. Perfeito. Então, o meu parâmetro era é nos filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 um milhão. Só que na realidade não é bem assim. Né? E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Mas você então, foi com a cara e com a coragem, sem ninguém tinha, tinha sem ninguém. porra nenhuma. Cara, não, caralho. porque não tinha parâmetro. E aí eu lembro que, poxa, eu abri conta né, em uma corretora, fui lá, investi no home broker, aí eu quebrei uma semana. <risos> é, que do já, caralho. Já comprou, não, <risos> já, já deu não um all-in na nada. Luna. Não, tô zoando. Na luna. Piadinha, piadinha de vir pro não, É porque olha só, <risos> pensa só vocês têm parâmetros Você sabe que pô, dá para ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Para mim... Investir era render 10% e cair 5%. Né? Era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, né? e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Uhum. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10, 20, 50, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim. Né? Lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu Pô, tô. Eu tô bem caraca, caralho, entendeu? É. E aí você só acha que vai subir. Que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Ah, eu fiz isso, cara, quebrei. Porque você pegou o um dinheiro emprestado é. com a corretora. Ele ganhou do pai. Não, peguei o pau. dinheiro dos meus pais. Não, não, não, não, lá. Nesse vezes não. 10 aí, malandrão. Não, aqui... não, ali. Não, ali, aquele vezes 10 lá. Não, aqui é uma tô... opção. É. Mas essa opção, você usa o dinheiro dos outros. É o meu dinheiro mesmo. É. A opção, ela te dá um direito de comprar alguma coisa, né? Então, ah. eu comprei 5 mil reais em direitos de comprar a Petrobras. Certo. Né? Só que você compra por centavos. E aí ela pode subir muito ou cair muito. E aí eu tomei, né? Um, Perdeu um, um tudo em fumo, quanto que tempo? Coisa de uma semana, assim. Uma <risos> semana derreteu. Porra. Imagina a alegria dos pais dele e dele. Pô, Imagina a alegria de quem Caralho, comprou a luna Thiagão. dois dias Não, antes. Não, cara, isso acontece Caralho, muito. E, e aí... Só que eu assim, já tinha cara. dado uma regada que nunca Caralho. mais eu fazia nada. velho Então, eu acho que esse momento foi importante pra mim, cara. é Então, isso que é a diferença, né? Foi importante. E olha só que beleza. Eu, eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Perfeito. Então tem muitos problemas que a gente olha que a gente está passando e a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente. Entendeu? E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara? Geralmente a gente culpa o outro.